Então, como a gente conversou com vocês, que é tão importante quanto tratar a consequência, que é a lesão em si, que é o estiramento, que é a contratura, é, que é a distensão, da maneira como vocês queiram chamar, mas o correto seria chamar de estiramento, a gente tem que tratar o que, que causou isso. Então, para dar um exemplo para vocês prático, o que, que seria, por exemplo, uma lesão que foi causada por um desequilíbrio muscular. Então, às vezes, a pessoa... Faz o teu treinamento de força, faz a musculação, tem muito mais força no teu quadríceps, por exemplo, na musculatura anterior da coxa, do que tem no teu bíceps, na musculatura posterior da coxa. Então isso é um desequilíbrio muscular, o que é muito diferente de força, de hipertrofia. Então às vezes você vê uma pessoa muito forte, porém ela está completamente desequilibrada. Essa pessoa, por exemplo, por mais que seja muito forte, tenha muito músculo, se tiver um desequilíbrio, ela vai ter muito mais chance de ter uma lesão muscular do que uma outra, talvez, mais fraquinha e mais equilibrada. Um exemplo, por exemplo, de causa biomecânica, é a pessoa que tem uma marcha errada que corre, por exemplo, usando mais ali a parte da frente do pé ao invés de aterrissar com calcanhar, por exemplo, ou que em função de uma lesão, numa cirurgia no joelho, por exemplo, ela bote mais carga no outro membro porque ela poupa desse membro, porque tem um medo, tem um receio, tem um pouco de dor, consequentemente você está sobrecarregando é, o teu outro lado, a tua outra perna, e isso vai favorecer uma lesão muscular. O controle de carga, como a gente falou, então, quando você tem um treinamento muito intenso, você tem que fazer esse teu recovery, esse teu descanso, para você deixar a fibra descansar, para você poder dar outra carga. Então, às vezes você veio de uma sessão extenuante e no dia seguinte quando o músculo ainda está se recuperando, ainda está inflamado, você dá outra sessão. Então isso seria um exemplo, por exemplo, no controle de carga. Se a gente for falar, por exemplo, de causas metabólicas, muitos desequilíbrios hormonais, por exemplo, eles podem gerar essa fraqueza muscular, eles podem diminuir o reparo tecidual, como essa fibra volta à capacidade dela de 100%, e isso também pode estar tá gerando ali essa causa, está gerando essa lesão. Então, todos esses distúrbios, esses desequilíbrios têm que ser investigados. É uma das causas muito comuns, que eu digo aqui para você, que as pessoas não sabem, é a questão da saúde bucal. Então, a saúde de todos nós começa pela boca. Uma das maiores causas de lesão muscular são focos dentários, as famosas cáries. Então, a cárie ela tem um tipo de bactéria, que é o Streptococcus beta-homelite, que ele tem predisposição pelo músculo e articulação. Então, a pessoa que está tendo lesão muscular de repetição, obrigatoriamente ela tem que fazer uma avaliação com um dentista, com um dentista do esporte, porque a saúde bucal está muito relacionada às lesões musculares e esse é um assunto que é pouco sabido da grande maioria das pessoas, inclusive na área de medicina desportiva, enfim, na nossa prática do dia a dia. Então espero que tenha tirado essas dúvidas aí de vocês e contamos aí com vocês aí no próximo vídeo.